Boa tarde, Sérgio Papelim, diretor executivo do Cuiabá Esporte Clube. Eu queria fazer uma pergunta para a mesa. É, se assim, não tem como se pressionar a CBF, que eu acho que é perfeitamente viável para eles, financeiramente fazer uma competição da Série C no mesmo padrão que a Série A ou a Série B do Campeonato Brasileiro, entendeu? Todo mundo jogando com todo mundo. Eu acho que se a CBF fizesse um esforço, minimizasse um pouco os custos excessivos que tem lá, eu acho que dava para patrocinar um campeonato que ia realmente é, beneficiar aquelas equipes mais eficientes. É, você vê o um Fortaleza tá há tantos anos, a equipe da grandeza do um Fortaleza, chega no mata-mata e não consegue esse sucesso, que se fosse uma competição de pontos corridos, talvez conseguisse mais fácil esse acesso, entendeu? Eu queria ver com vocês se não existe uma maneira de, de, de a CBF ser pressionada para que possa fazer uma competição nos moldes da Série B e Série A. Ô, oh, Papelim, grande Papelim, boa. Te dizer o seguinte: o que falta é, é a vontade, Papelim. Falta porque a, a, a, a, as federações e a CBF são consideradas máquinas do futebol menos está dentro da do que falam, mas que, na, que não são. Elas são madrastas do, dos clubes de futebol, principalmente os clubes da Série C e da Série, da série D e esse desequilíbrio total de valores da série, da, na Série B. E o que tem que acontecer é os clubes pressionarem, os clubes se unirem, mas se unirem mesmo e não na hora da divisão Haver racha, haver briga, a um achar que é mais importante do que o outro. Existem os clubes importantes, existem os grandes clubes do futebol brasileiro. Sem eles, a presença deles é importante para o crescimento do nosso futebol. Mas nós precisamos nos unir de forma muito, muito, muito segura para postular isso. Eu acho que você tem razão na sua, na, na sua colocação. Mas se não houver essa união dos clubes, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Né? Complementando, sozinho, nós tivemos no, no último encontro da BECS, no dia 28, uma informação de que o lucro da CBF é, é uma coisa espetacular e vem crescendo ano a ano. Então, é, vou, volto a dizer, tomara que eles estejam vendo esse programa e que nos deem a oportunidade de irmos lá para nos colocarmos nesse problema e quem sabe, né, em eles vendo a realidade do futebol brasileiro, Posso ter uma atitude diferente. Ah, um abraço para o Papelém. uma prazerzão de você aqui. Primeiro uma correção que o Papelém fez a mim e justiça a ele. As passagens são 27 e 2 diárias na né? festa, Papelém. Eu acho que essa tua ideia do campeonato entre todos, com a Série A e a Série B, eu acho que seria uma maneira mais justa. A divisão norte-nordeste, sul o sudeste, eu acho que não joga todo mundo contra todo mundo. Passe um mata-mata no final, eu acho que se faz um todo mundo contra um todo mundo, os quatro primeiros subindo seriam ajustes, né? Os quatro que então, caem. Eu acho que o caminho é esse que eu quero aqui, diz. Os clubes que hoje disputam a série C pressionarem a sua federação, porque os seus clubes não vão chegar direto na CBF que nem serão atendidos. Os clubes dos seus estados, que disputam a CLC, tem que se unir, primeiro faz uma reunião pública para que todo mundo fale a mesma língua, pressione as suas federações para que essas federações pressionem a CDM, que é o único caminho. Senão, se for...